Não Atenção emissoras da Rede Globo para o toque de 5 segundos. Atenção, emissoras da Rede Globo para o top de cinco segundos. <fixos> e agora a gente vai dar um pulinho lá no Nordeste.